Você tá me pegando, não? Pra cima. Oi, gente! Eu oh. vou colocar efeito do Insta. É, será que tá dando pra chutar vocês, gente? Peraí. Não tô pegando ninguém, aqui. gente. Sensação, a sana, né? Que é, gente? Oh. Grava, oh. grava! E deixa coisa, hein? que coisa! O sensação, certo? Hum, muito <risos> melhor isso aí. <risos> hum. não não <risos> <risos> é mulher, não, Se você de você fica melhor. Ai, ai. daqui é que, que deve ter da hora, O povo tipo, não deve dando de nada lá. É verdade. O tá que, que esses dois <risos> estão me <risos> dizendo? É é <risos> Desculpa aí, tá, gente? O que a gente tá começando aqui. é um de lá. qualidade qualidade. <risos> vamos jogar um jogo de. Dream. Tá vamos, vamos, vamos tentar continuar. Outlast, gente. Tá, continuar. Outlast. Melhor não. não. Melhor não. Vamos de. <risos> dream. Ó, <risos> oh, eu não tô com medo, tá? braço doido. Olha só na tela, Luiza. Tá varando o meu braço, cara. Olha só isso. Eu, hein? Negócio bizarro varando meu braço. bugado. <risos> Oi Ana, Oi Eu queria apresentei isso pra vocês Esse é o Paulinho, Paulinho. 11 anos, não é? Uhum, acertou 11 anos, sim Essa é a Ana Tem 8 anos 8 anos, sabia Eu ia falar 8 anos E oi, galera! Tudo bem também Que eu vou fazer assim no depo Oi Aparece aí Paulo. Paulo. O que eu vi? Ah, não, mano. Eu vi a missa, sim, agora foi. Agora pode ir. Ah, tá. Star Wars se foi. Você ali. Eu estou te vendo. Onde? Obedeça a seus pais. Você irá preso e ficará até a próxima lua. explodir na prisão de Warbeth. Você foi um avisado. Hora da sua aniquilação. obedecer aos seus pais. O canal não é mais tá? <risos> Vou assumir aqui, tá, gente? Como é que... Como é que vai funcionar? Só... Essa... Olha, gente, que eu tinha... Te... <risos> que ela <não> tá... <risos> Tira a mão daí, homem. A luz já tá configurando e tem que se maquiando. pra não parecer feio. <risos> o cabelo está um pouco bagunçado. O negócio aqui tá todo errado. O não tá saindo. Gente, o tudo tá E tá tudo travando E eu tô cantando. Vai começar, minha gente? Gente, de acordo com o que eu sei da história, a gente tava indo pra casa da, da Granny visitar ela, alguma coisa assim do tipo. E... e aí, ela, aí ela achou a gente e... E meteu a porretada na nossa nuca. Ana ela não inventa. Por que, que, que a gente fala? Eu faço esconder no análise e jogar um meu box. Fazer o barulho. Joga aí que eu chegava mais, de... quem... deixar... Lembra, Luísa? Você jogava? Ah, não lembro, não. Era sempre essa estratégia que a gente fazia. Ela é, tá aqui na porta! Vem logo! Toma, que velha surda, idiota! Ela tá, gente. Respeitem os idosos, os mais velhos. Gente, agora, talvez, a dedeja um na gente. Ah! É, não funciona o bug. Só funciona no celular. É o seguinte, gente. É assim que funciona. Vocês dropam um item lá na sauna pra poder fazer barulho. E quando a Granny for lá, você vai, fecha a porta e tranca ela na sauna. Bom, era pra ela ficar lá presa, pra sempre. Só que não funciona, porque ela desfala por 5 minutos. Como se fosse efeito da besta, entendeu? Hum. Ficou um pouco torto Vou destacar aqui, velho. Caramba! Não! <risos> que medo, velho. Ai! Filha de mamãe! Na coxinha. Pegou por trás sem eu nem fazer barulho. Ó, toma não não, tá, gente? Para, para, para, para. Oh, oh. Eu sei é que vocês Ai. estão rindo aí. E a granada? A granada? Essa daqui, gente, é a granada. <risos> que? Mano, levantou do nada, velho. Vocês viram, né? Ai, droga. Ó, oh, mano, o pé tá aqui. Ai, Pô, mano. Ah, mano, mano, não dá isso não, mano. mano, mano, mano, mano, é injusto, velho. Não dá isso não, Para, Para de pôr, cara. De Para, cara. De cara. De pôr, cara. De pôr, cara. De pôr, cara. De pôr, ah, para, para, so I'm gonna go up, spider, spider, spider, spider, spider, spider, spider, spider, <susurra> Eu vou a cuidar de vocês a minha papalada O Jamie saiu. Não. tio, dil Não seus pais. Não se você escrever não. Pode, não. <risas> Ai, não. Pode ser, vai dar? Foco na minha mão. Espera. deixa. Calma, gente. Espera. Ele mostra. Né? E quer dizer, isso aqui não mostra, não. Mas só tô avisando, né, pra vocês não se assustarem. Vai lá primeiro, então, pra, já que ela quer... Mas tome cuidado, é igual. Uma, é uma floquinha. Esse é o Jelly. Oi, gente. De olho pra ele, tá bota na tô sua vindo. mão, Paulo Você sente só a bonita. Ele tá quase eu <risos> tô Não tô melhor, não? Sai, Luísa. Sai, sai, sai, Luísa. Sai, Luísa. Eu vou fazer por Eu me Não tem problema pegar assim, tá? Essa é a forma que tem que pegar pra não machucar. Se eu pegar do outro jeito, pode machucar ele. Estamos fazendo uma live que está meio maluca, fora de controle Ah não, ah De O que está acontecendo? Dança maluca Dança maluca Estou sendo uma canção do mundo Espera aí Ana Vai ser de seguida Vai ser de Ó, ah, ah, ah, oh, gente, todo mundo sim. vai fazer uma dancinha ah, quando dá duas ame. horas de live. Gente, eu sempre achei que live ah, seria muito mais difícil, mas é muito Duas horas! Partiu da Ana! Eu não vem aqui direto, né? A gente mora muito longe daqui. Você que fuma. Para de fumar. Era para ser um vídeo decente, legal, mas acabou saindo do controle. A fazia... Isso. Era. É isso. Isso, oh, Não, não. Pra não, <risos> e... isso tá no youtube? não, tá na twitch não, não tá mas eu vou postar no youtube, eu vou editar e postar eu vou editar e postar ah, por quê? Caso você queira ver isso editado, faca é... lá no canal da minha prima. Luiz um eu tava A gente acho que a live é pra acabar por aqui, né? Bom, minha gente, a live vai ficando por aqui. É... Até o um dia, talvez uma noite, uma tarde, uma de Eu não sei. Deus. Tchau, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Beijo. Um beijo para todos vocês Muito obrigada para quem passou aqui, para quem deu follow Para quem mandou mensagem, muito obrigada Se despede, Paulinho Se despede, Ana Se despede Tchau, gente Como, Ana?